Boa noite, igreja. Que a graça e a paz esteja e permaneça em cada coração hoje, dia 25 de julho de 2022, e a prova é o Senhor. Dia esse escrito e determinado por ele, pelo Pai, sem que esse dia ainda tivesse existido, né? Olha que coisa incrível. Deus conhece, conhece o fim antes do início. E aqui estamos, meus irmãos, a fim de compartilhar com a igreja a Palavra do Senhor. E eu convido você, nesse momento, para nós fazermos uma oração, né, a fim de aquietar o nosso coração e conectar, direcionar a nossa atenção ao que o Pai quer nos falar através dessa porção da Palavra. Amém? Pai, nós te louvamos e te bendizemos, pela tua graça, pelo teu amor, por tua imensa e infinita misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor Ebenezer, porque até aqui a tua boa mão tem nos ajudado, Pai. E chegamos na tua presença através do nome e do sangue de Cristo Jesus, por fé em oração, com a ajuda do Teu Santo Espírito, Pai, e nos apresentamos diante da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor, fala conosco, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, revela-nos, ó Pai, a Tua direção, a Tua vontade, o Teu querer, ó Senhor Deus, para que, como igreja, nós possamos avançar e cumprir com o propósito, Senhor, que o Senhor tem para conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu oro, Senhor, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, Pai, fazer conhecido o ministério do Evangelho. Senhor, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, Pai. Que Teu nome seja glorificado, que a Tua igreja seja edificada e que vidas sejam alcançadas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero convidá-los, a nós agora estamos adquirindo, procurando, recebendo o conhecimento da Palavra de Deus. É, convidar você a dedicar-se à apreciação, né, para obtermos a compreensão, a revelação da Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, Eclesiastes, capítulo 3. Um texto extremamente conhecido por toda a igreja praticamente, por todos aqueles que têm o hábito de ler a sua palavra, a palavra do Senhor. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte... Diz assim a palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Interessante que no Salmo 139, ali diz que Deus escreveu e determinou cada um dos nossos dias. Ou seja... Tudo foi determinado por Ele. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A Bíblia diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas, irmãos, há algo que podemos e devemos fazer em todo o tempo. E quando é, recebi o designo a comissão a incumbência de compartilhar, de trazer o estudo para a igreja, logo já me apercebi a direção, a orientação do espírito de Deus para trazer esse estudo com esta base, mas o que é que nós podemos e devemos fazer em todo o tempo? Vamos para a Efésios, capítulo 6 Efésios, capítulo 6 Logo após Gálatas Gálatas, Efésios 6 Nós leremos do versículo 10 ao versículo 18 E já já vou enterar os irmãos do que se trata Esse estudo hoje Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, para quem também está anotando. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, e depois de... Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para quê? para que possais resistir no dia mau. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Por que que muitas vezes a pessoa sucumbe, o cristão sucumbe ou perde a batalha naquele dia? Cada dia é uma batalha. Estamos numa guerra. E a guerra é feita por batalhas. E cada dia é uma batalha. E quando nós não tomamos essa proteção de Deus para poder resistir no dia mal, e só tem como resistir usando as armas, as nossas armas espirituais, porque a palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, e nós sucumbimos ou caímos quando nós usamos as armas erradas, mas quando nós usamos as armas espirituais que Deus nos dá, nós conseguimos resistir no dia mal. E não só resistir, vencer, porque a palavra diz, diz o seguinte: e depois de terdes vencido. Quando usamos a estratégia do Pai com as armas do Pai, nós vencemos. Quando usamos as armas carnais, estratégias carnais, sucumbimos. Somos vencidos. Olha que interessante. Deus está trazendo esse alerta para alguém nesta noite. Para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo. Permanecer inabalável. Versículo 14. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade... É só a verdade, irmãos, que pode nos firmar, que pode nos manter em pé diante das batalhas que enfrentamos. Estáis, pois, firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da coraça da justiça. Versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre, não é de vez em quando... Não é só de manhã, ou só à noite quando a gente vai para o culto, ou só à tarde. Não, sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não são alguns dardos, mas todos os dardos do maligno podem ser apagados, anulados com a fé. Fé baseada no quê? na verdade, no que Deus diz, não o que a circunstância diz, não o que a situação diz, não o que a mídia diz, mas o que Ele diz na Sua Palavra, que gera fé em nosso coração, que faz com que a gente permaneça firme nesta luta, nesta batalha, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, o versículo 18. Está aqui o motivo principal deste estudo hoje. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo... A Bíblia diz que há tempo para todo propósito, mas há algo que podemos e devemos fazer em todo tempo, o que é? Oração, orar, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança, firmeza e constância vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, hoje quero trazer uma porção da palavra do Senhor, segundo o que ele colocou no meu coração, que diz respeito à oração. A oração consiste a oração consiste em manter comunhão com Deus. Isto quer dizer que Deus existe e pessoalmente quer nos ouvir. A oração que Ele aceita é a que lhe é dirigida, é aquela que lhe dirigem os retos. Por quê? Porque a oração do ímpio, a oração dos ímpios é abominável ao Senhor. Provérbios capítulo 15 Provérbios 15, exatamente isso, embasa esta minha fala. Provérbios 15, 29. Provérbios 15, 29 diz que O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. E também no capítulo 28 de Provérbios, estou embasando esta fala que diz que a oração que Deus aceita é a que lhe dirige os retos. <coughs> Perdão. 28, 9. O que desvia, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua. Oração será abominável. Irmãos, somente aqueles cujos pecados são perdoados têm o privilégio, têm o, o direito conquistado por Cristo Jesus de se aproximar de Deus em oração. Irmãos, o objetivo do presente estudo é enfatizar, realçar a oração corporativa. Nós ah, estamos há algum tempo vivendo aqui na igreja, fruto, resultado é, da sala de oração. Do fato da igreja, do corpo de Cristo se reunir e todos a uma orar, interceder e adorar ao Senhor. E é nesse aspecto, é em cima desse aspecto, que eu tenho no meu coração de compartilhar com os irmãos a importância da oração corporativa, a oração do corpo de Cristo, a oração do povo de Deus. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e versículo 9. Nós vamos, é, baseados na palavra de Deus, observar, compreender e crer nisso que a palavra nos orienta, nos abre o entendimento. Êxodo 3, o versículo 7 e o versículo 9, disse ainda o Senhor, certamente... O que, que é certo? Certo aquilo que acontece, aquilo que não é errado. O Senhor certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Versículo 9 diz: Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Irmãos, isso é para nós para nós crermos. Que quando o povo de Deus se reúne, quando a Assembleia se reúne em torno de um objetivo, Deus ouve. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Deus não só ouviu, mas Ele viu. Deus só não ouve a oração do corpo de Cristo, da igreja, mas ele também vê o que está acontecendo, isso é maravilhoso, saber que o Pai está presente e atento à oração que se faz na Assembleia dos Santos, no corpo de Cristo. <risos> Segundo a Crônicas, um texto também muitíssimo conhecido, do povo de Deus segunda crônicas no capítulo 7 é, versículo 14 o pai reitera o pai notifica e nos faz atentar para a importância disso e atender ouvir e atender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 A igreja, o corpo de Cristo, ela tem nas mãos o poder de trazer a cura para a terra. A igreja, o corpo de Cristo, através da oração, ela tem o poder de trazer a cura para uma pessoa que está enferma. A igreja, o corpo de Cristo, através da oração em unidade, ela tem o poder de trazer a restauração, de transformar uma vida, uma família... Uma cidade, um estado, uma nação. Por quê? Porque Deus ouve o clamor do seu povo. Quem são os seus povos? Seu, quem, quem, quem é o povo de Deus? Aqueles cujo pecado foi perdoado. A todos quantos o receberam, Deus poderia de se tornarem filhos de Deus. A igreja, o corpo de Cristo... Olha a importância, irmãos, quando nós nos reunimos como igreja e fazemos a oração corporativa, o Senhor está presente e Ele ouve. Agora vamos para Atos dos Apóstolos. É um livro muito especial, onde temos o relato do início da igreja. Igreja essa que somos nós. E que ainda continua a história. Ou seja, os atos da igreja, eles ainda acontecem através de mim e através de você. Atos capítulo 1, versículo 12 ao versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Então... Voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival Aqui irmãos, o contexto é Eles estão vindo do último encontro com Jesus Estiveram esse último encontro com Jesus Aí Jesus subiu aos céus Acendeu aos céus E eles voltaram para Jerusalém Porque Jesus falou Que não era para eles saírem de Jerusalém E esperassem o que? <coughs> Perdão a promessa do Pai, o qual, disse ele, que eles seriam batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. E eles, em obediência, voltam para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, oração corporativa, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos deles. Nós estamos observando aqui, amados irmãos, o início da igreja e como se dava, o que se fazia, como era e como é importante, imprescindível a oração corporativa, a oração do corpo de Cristo, a oração da Assembleia do Senhor. Porque a oração ela consiste em manter comunhão com Deus. A oração que Ele aceita é a que Ele os retos, santos, aqueles cujos pecados são perdoados, eles têm o privilégio de se aproximar de Deus em oração e Deus ouve estamos falando irmãos, sobre a importância da oração corporativa a importância como é importante quando a igreja se reúne em torno de um objetivo em comum Ainda no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha que interessante, Jesus deu um comando, Jesus deu uma ordem. A eles, eles obedeceram. E aqui se cumpre o que Jesus havia dito, havia prometido. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que interessante, né? Poderia, quem sabe, cada um estar na sua casa? Será que o resultado seria o mesmo? A palavra de Deus diz, diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. É por isso que o Espírito Santo nos notifica para nós valorizarmos esse expediente da sala de oração, e estávamos reunidos no mesmo lugar. Olha o resultado da obediência deles também. <cười> Perdão, deles também. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos, onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, todos que estavam reunidos no mesmo lugar, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ainda em Atos, no capítulo 4, aqui nós vemos o começo da igreja e como o Espírito Santo já começou a operar. Na vida da igreja, na igreja, com a igreja, com tudo. A palavra diz que nós devemos ficar firmes, porque cada dia é uma batalha. A palavra diz que nós devemos nos cingir com a armadura de Deus. A palavra diz que nós devemos usar as armas certas. As armas espirituais, que são poderosas em Deus. E no capítulo 4, versículo 23... No versículo 23 ao versículo 31, mas antes disso, irmãos, no versículo 5, no versículo 1 em diante, desculpe, versículo 1, para nós termos a compreensão do que a gente está falando aqui. Pedro, quando Pedro e João foram presos, veja bem, o início da igreja, o início marcante o Espírito Santo de Deus é, vindo sobre os irmãos, recebendo dons, recebendo intrepidez, ousadia, mas havia também batalhas, falavam eles ainda ao povo, Pedro e João, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos e os prenderam olha a batalha, olha a luta recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte pois já era tarde muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram subindo o número de homens a quase cinco mil agora sim no versículo 23 em diante, de Atos 4. Esses irmãos, Pedro e João, foram presos por causa da palavra do Senhor. Porém, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Quando nós estamos em obediência, em obediência, aí, aí podemos basear em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para um propósito determinado por Deus versículo 29 agora Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra olha que coisa incrível irmãos o que o Espírito Santo gera em nós eles disseram para Deus Senhor olha para as suas ameaças não pediram a morte dos inimigos não pediram que Deus destruísse, que Deus colocasse enfermidade neles, não, sabe o que, que eles pediram? Eles pediram intrepidez, para quê? Para anunciar a palavra do Senhor, enquanto, vou, vou reler o versículo 29, para o nosso, nosso entendimento ficar completo, agora Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem, com toda a intrepidez, a tua palavra enquanto estendes a mão para fazer curas sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus tendo eles orado olha o que aconteceu, olha a resposta irmãos tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e com aquilo que eles pediram intrepidez anunciavam a palavra de Deus esse é o nosso Deus que ouve a oração, o clamor do seu povo comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro eu e você que privilégio nós temos acesso direto ao Pai através de Cristo Jesus nosso único Único e suficiente Senhor e Salvador A Ele a honra, a glória, o louvor e toda adoração No capítulo 5 de Atos Versículo 17, versículo 18, irmãos Essa palavra, ela queima Ela deve queimar o no nosso coração A importância da oração corporativa De estarmos reunidos como corpo de Cristo Atos 5, 17 Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com eles, com ele, isto é, a seita dos saduceus, to, tomaram-se de inveja. Estavam na carne. Imagine você, sacerdotes agindo na carne, usando armas carnais. Por isso que o Senhor Jesus Cristo os reprovava severamente. Versículo 18. O que, que eles fizeram? usando essas armas carnais prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública vamos ler a, a, adiante irmãos, para ver o que que Deus quando, quando nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chama para fazer quando estamos na frequência daquilo que o Senhor nos chama acontece, milagres acontecem vitórias acontecem mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. E lhe disse, Ide e, e, apres, e apresentando-vos do templo, Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, Entraram no templo e ensinavam. Mesmo que a luta seja ferrenha. Mesmo que o inimigo ele crie um cenário caótico. Deus está no controle. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E muitas vezes Deus permite circunstâncias para nos provar. Por quê? Ele quer nos aprovar. A prova vem para nos fazer crescer. A tentação para nos destruir, para nos fazer padecer, para nos fazer perecer. Amém, irmãos? Seguindo então esse estudo da palavra do Senhor, cujo título é a importância da oração corporativa. Atos capítulo 6, versículo 7. Estamos aqui discorrendo acerca eh, da igreja, do início da igreja. E como Deus... Agiu e Deus age, quer agir, através da sua igreja. Hoje, precisamos estar alinhados à vontade do Espírito de Deus. No capítulo 6, versículo 7, <risos> resultado, o fruto. Isso que é interessante, irmãos. Nós precisamos ver o fruto. O fruto que testifica. O que é que determina se vale a pena ou não pagar o preço? O resultado o fruto, olha o fruto que a igreja primitiva é, dava, fazia crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé por quê? porque os a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Os primeiros cristãos, os apóstolos, sabiam que a luta deles não era contra a carne ou sangue. Tanto é que muitos daqueles sacerdotes se convertiam. Obedeciam à fé. Imagina se a igreja tivesse usado armas carnais. O resultado não teria sido esse. Mas quando usamos as armas espirituais poderosas em Deus, nós temos os resultados... A igreja tem o resultado que o Senhor quer que ela tenha. Ainda em Atos capítulo 12, no capítulo 12, versículo 1. Versículo 1 ao versículo 8, irmãos... Atos 12, 1 a 8 Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da, alguns da igreja para os maltratar Olha a luta, olha a batalha, e não foi pouca Fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João Vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro e eram os dias dos pães asmos. Versículo 4. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas, irmãos, essa parte do versículo ela deve reverberar dentro do nosso coração, no nosso espírito e fortalecer o nosso posicionamento no tocante a essa direção que o Senhor tem nos dado para fortalecer cada vez mais esse expediente de oração no corpo de Cristo, com o corpo de Cristo. Mas havia oração incessante a Deus. Por parte de quem? Nada mais e nada menos do que a igreja, por parte da igreja a favor dele. A igreja se colocou em oração, incessante, em favor do seu servo. E o que, que Deus faz? Pedro é livre da prisão. Uh, no versículo 7, resposta da oração incessante da igreja. Eis porém que sobreveio um anjo do Senhor Se necessário for, Deus envia os seus anjos E sempre tem enviado A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor Acampam-se ao redor daqueles que o temem E os livra Eis porém que sobreveio um anjo do Senhor E uma luz onde o Senhor chega As trevas têm que sair E uma luz iluminou a prisão e o anjo, tocando ele ao lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, singe-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. E Pedro é livre da prisão de uma forma sobrenatural. Esse é o o Deus da igreja. No capítulo 16, caminhando já para o final, capítulo 16 de Atos, versículo 25, e versículo 26, nós temos aqui outro relato de como é, Paulo e Silas foram Libertos da prisão Mesmo eles estando presos os pés no tronco Aí aqui irmãos eu quero enfatizar outro aspecto Da sala de oração Atos 16, 25 Por volta da meia noite Paulo e Silas Oravam e cantavam louvores a Deus Oração e adoração. São dois aspectos poderosos. Que são armas espirituais, poderosas em Deus, para quebrar grilhões. Quando nós estamos como igreja orando, a operação do sobrenatural de Deus está acontecendo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se abriram todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Vejam bem, irmãos. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam orando e cantando, somente os dois, Contudo, todos aqueles que estavam encarcerados foram libertos. Ou seja, quando a igreja, quando o corpo de Cristo está em oração e adoração, muitas vidas que nós não conhecemos são libertas, são alcançadas, são curadas, são restauradas, são salvas pelo Senhor, pelo poder que há na oração da igreja, do corpo de Cristo. Deus seja louvado aleluia e no livro de Apocalipse caminhando para o fim no capítulo 5 Apocalipse capítulo 5 versículo 8 Apocalipse 5, 8 que glória irmãos que glória temos essa, esse entendimento de que quando nós nos reunimos, uau! Quando o corpo de Cristo está reunido, os céus de Deus se reúnem para ouvir a oração, para interceder, para pelejar, para libertar, para salvar. Eu acredito, irmãos, que na segunda-feira os anjos ficam apostos esperando chegar o um momento em que a igreja vai estar reunida para eles entrarem em ação também, cada vez mais. Que maravilha essa vida espiritual. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 diz, e quando tomou o livro, o cordeiro aqui está falando de Jesus, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Tendo cada um deles uma harpa E taças de ouro Cheias, sabe do que, irmãos? Cheias de incenso O que são esses incensos? Que são as orações dos santos E entoavam um novo cântico Que maravilha Irmãos, incenso no nosso termo Vem do latim o nosso termo incenso... Vem do latim incensus... Que é... Participe o passado... De incendere... Que significa... Acender... Uau... A oração corporativa... A oração do corpo de Cristo... Ela acende a chama... É por isso que eu e você... Nós não podemos faltar... Nós precisamos estar juntos... Para acender cada vez mais a chama. Esse acender quer dizer também ligar. Quer dizer dar início. Quer dizer dar origem, gerar, causar. E para finalizar. Mateus capítulo 16, versículo 19. Mateus capítulo 16, versículo 19. Palavras de Jesus. Diz o seguinte. Mateus 16, 19 Que maravilha A palavra do Senhor Olha o que o Senhor fala Para a igreja né? No versículo 18 ele dá aquela revelação de Pedro Também te digo que tu és Pedro, versículo 18 E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, quando a igreja estiver alinhada, é, quando a igreja estiver sob a orientação exclusiva do Espírito Santo de Deus. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, igreja, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus, que maravilha irmãos, que maravilha, o Senhor nos chama para acender, para ligar, para gerar, para causar, o Senhor nos chama a unidade, ou seja, para sermos um com Ele, assim como Ele é com o Pai, amém queridos? Que essa palavra, que essa porção da palavra possa ter edificado a tua vida, e que você possa ser um ouvinte operoso praticante. Ouvir e não praticar é se enganar, mas ouvir e praticar traz experiências, fortalecimento. Nunca Deus vai te pedir algo, vai nos pedir algo que a gente não possa fazer. Amém, queridos? Então o Senhor hoje tem nos é, Feito compreender A importância Do corpo de Cristo estar Em oração Estar juntos Em oração E esse ministério Tem essa direção do Senhor Na segunda-feira Estamos como igreja Orando E adorando A esse Deus maravilhoso Deus de milagres, Deus de cura, Deus do impossível. Que Deus abençoe a Ti e a Tua casa, em nome de Jesus. Amém.